Bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 21 Espiritualismo francês, alemão e italiano O espiritualismo na França e entre os povos latinos segue Allan Kardec, que prefere usar o termo Espiritismo, sendo seu principal aspecto a crença na reencarnação. O Sr. Hippolyte Léon Denizard Rivail, que adotou o pseudônimo Allan Kardec, nasceu em 1804 na cidade de Lyon, onde seu pai exercia a profissão de advogado. Em 1850, quando as manifestações de espíritos na América chamaram a atenção da Europa, Allan Kardec investigou o assunto por meio da mediunidade de duas filhas de um amigo. Nas comunicações então obtidas, foi lhe dito que... Espíritos de ordem mais elevada do que aqueles que habitualmente se comunicavam por meio das duas jovens, tinham vindo a este plano por causa dele e continuariam a vir, pois desejavam capacitá-lo para desempenhar importante missão religiosa. Buscando confirmar o que lhe for anunciado, elaborou uma série de questões relacionadas com os problemas humanos e as submeteu às inteligências operantes. As respostas que obteve por meio de batidas e da escrita com a prancheta se tornaram o fundamento de seu sistema de espiritismo. Transcorridos dois anos de comunicações, verificou que suas convicções e ideias tinham mudado inteiramente. Diz ele, As instruções assim transmitidas constituem uma teoria inteiramente nova da vida humana, do dever e do destino, Teoria esta que se me afigura perfeitamente racional e coerente, admiravelmente lúcida e consoladora, além de profundamente interessante. Veio-lhe a ideia de publicar os ensinos recebidos e, submetendo esta ideia às inteligências comunicantes, foi-lhe dito que tais ensinos deveriam ser transmitidos ao mundo, sendo esta missão a ele confiada pela providência. Elas também o instruíram para denominar a obra O Livro dos Espíritos. Esse livro, elaborado em 1856, teve grande sucesso, com mais de 20 edições. Sua edição, revisada em 1860, tornou-se reconhecidamente o livro básico da filosofia espiritualista na França. Em 1861, publicou O Livro dos Médiuns, em 1864, O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, O Céu e o Inferno e, em 1868, A Gênese. Além dessas, que são suas principais obras, publicou dois breves estudos intitulados O que é o Espiritismo? e O Espiritismo Reduzido à Sua Expressão Mais Simples. A Senhorita Anna Blackwell, tradutora das obras de Allan Kardec para o inglês, descreve-o nestes termos: Allan Kardec tinha estatura pouco abaixo da média, de complexão forte, cabeça grande, redonda e maciça, feições bem delineadas e olhos cinza claros, parecia mais alemão que francês. Enérgico, determinado, de temperamento calmo, cauteloso, não imaginativo, quase até à frieza, era incrédulo, por natureza e educação. Pensador rigoroso e lógico, eminentemente prático de pensamentos e atos, mantinha-se livre de misticismos e arrebatamentos. Grave, vagaroso no falar... Simples de maneiras, deixava transparecer a dignidade serena, resultante da determinação e da franqueza, traços distintivos de seu caráter. Não provocava nem evitava discussão. Voluntariamente não tocava no assunto a que dedicara a sua vida, mas recebia com afabilidade inúmeros visitantes de todas as partes do mundo, os quais vinham com ele conversar a respeito das ideias de que era reconhecido o expoente. Respondia-lhes então às perguntas e objeções, aplainando dificuldades, dando informações a todos os investigadores sérios, com os quais falava com liberdade e entusiasmo. Seu rosto, por vezes, iluminava-se com um sorriso franco e amável. Contudo, ninguém o surpreendia rindo, haja vista sua habitual sobriedade. Entre milhares de pessoas que o visitavam, havia muitas de alta posição social, literária, artística e científica. O imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritas não era mistério, mandou chamá-lo várias vezes às tulherias, travando com ele longas conversações sobre a doutrina de O Livro dos Espíritos. Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a qual se reunia semanalmente em sua casa com o propósito de obter comunicações por meio de médiums escreventes. Também criou La Revue Spirite, periódico mensal ainda existente, por ele publicado até sua morte em 1869. Pouco antes desta, traçou o plano da organização que continuaria seu trabalho. Chamou-a de Sociedade para a Continuação das Obras de Allan Kardec, com o poder de comprar e vender, receber doações, legados e prosseguir com a publicação de La Review Após seu falecimento, esse plano foi fielmente executado. Kardec considerava que os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo já possuíam significados definidos. Dessa forma, substituiu-os por espiritismo e espírita. A filosofia espírita distingue-se pela crença de que nosso progresso espiritual se efetua por meio de uma série de encarnações. Do fato de os espíritos passarem por muitas encarnações, resulta que todos nós tivemos diversas existências e que teremos outras mais ou menos aperfeiçoadas, tanto na Terra como em diferentes mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro supor que a alma ou o espírito pudesse reencarnar no corpo de um animal. As várias existências corporais do espírito são sempre progressivas e nunca retrógradas, mas a rapidez de nosso progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. As qualidades da alma são as do espírito em nós encarnado. Assim, um homem bom é a encarnação de um bom espírito, e um homem mau é a de um espírito imperfeito. A alma já possuía sua individualidade antes da encarnação e a preserva após separar-se do corpo. Ao retornar ao mundo dos espíritos, a alma aí encontra todas as pessoas que conheceu na Terra, volta-lhe à memória suas existências anteriores e lembra-se do bem e do mal que praticou. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera tal influência pela elevação e purificação de sua alma se é avizinha dos espíritos superiores, entre os quais será ele um dia incluído. Quem se permite dominar pelas más paixões e põe todo o seu prazer na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, pois dá preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Nota do autor Introdução de O Livro dos Espíritos Em sua investigação, Kardec mantinha contato com as inteligências comunicantes usando o método de perguntas e respostas. Foi assim que obteve o material de seus livros. Muitas informações foram dadas a propósito da reencarnação. A pergunta... Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Aquelas inteligências forneceram a seguinte resposta. É uma necessidade a eles imposta por Deus a fim de atingirem a perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para que alcancem a perfeição é preciso que suportem todas as vicissitudes da existência corporal. A utilidade da expiação está na experiência que se adquire por seu intermédio. A encarnação possui também outro objetivo, que é o de preparar o espírito para desempenhar sua tarefa na obra da criação. Para tanto, deve ele apropriar-se de um instrumento corporal em harmonia com o estado da matéria do mundo a que foi enviado, instrumento este que lhe tornará possível realizar o trabalho especial de que foi incumbido pela ordem divina naquele mundo. Assim, é levado a dar sua contribuição para o bem-estar geral, enquanto trabalha pelo próprio adiantamento. Nota do tradutor. Esta citação é da questão 132 de O Livro dos Espíritos, de acordo com a tradução para o inglês de Anna Blackwell. No trecho que colocamos em relevo, houve evidente substituição do contido no original francês, onde se lê «C'est la quest l'expiation». Traduzido por Guilom Ribeiro e Evandro Noleto Bezerra, nestes termos, nisto é que está a expiação. Os espiritualistas da Inglaterra não têm decisão firmada sobre a reencarnação. Alguns a aceitam, muitos não. A atitude geral é no sentido de que, como se não pode provar a doutrina da reencarnação, é melhor excluí-la da política ativa do espiritualismo a senhorita Anna Blackwell sugere uma explicação para essa atitude. Diz ela que a mente continental aceitou Allan Kardec por ser mais receptiva a teorias em geral, ao passo que a mente inglesa habitualmente desconsidera qualquer teoria até assegurar-se dos fatos por esta admitidos. O senhor Thomas Bravior, shorter, um dos editores do The Spiritual Magazine, Resume o pensamento corrente dos espiritualistas ingleses de sua época. Escreve ele. Quando a reencarnação assumir aspecto mais científico, quando tiver condições de apresentar um conjunto de fatos que possam ser verificados, como os do espiritualismo moderno, merecerá ampla e cuidadosa discussão. Por enquanto que os arquitetos das especulações se divirtam, construindo castelos no ar. A vida é demasiadamente curta e há muito o que fazer neste mundo atarefado para que nos entreguemos, por lazer ou por prazer, ao trabalho de demolir essas estruturas aéreas ou mostrar os frágeis alicerces em que se assentam. É muito melhor atermo-nos aos pontos em que todos estamos de acordo, deixando de lado as disputas sobre aqueles em que parecemos divergir tão desesperadamente. William Howitt que foi na Inglaterra um dos vigorosos defensores do espiritualismo nascente, é ainda mais enfático quando condena a reencarnação. Após citar as observações de Harding-Britain de que milhares no outro mundo protestam por meio de destacados médiums que não têm conhecimento ou provas da reencarnação, ele afirma Tal doutrina abala as raízes da fé nas revelações espiritualistas. Se somos levados a duvidar dos espíritos comunicantes, debaixo da máscara da seriedade, usando as mais sérias afirmações, onde estará o espiritualismo? Se a reencarnação é real, lamentável e repelente como é, deve ter havido milhões de espíritos que, entrando no outro mundo, procuraram em vão seus familiares e parentes, os filhos, os amigos... Alguma vez já chegou até nós o sussurro dessa calamidade, partindo de milhares e dezenas de milhares de espíritos comunicantes? Nunca. Só esse fato nos permite considerar falso o dogma da reencarnação, tão falso quanto o inferno do qual ele surgiu. O Sr. Howitt, porém, em sua veemência, esquece que não só deve haver um período de tempo antes que ocorra a nova encarnação, como também que a vontade deve participar desse ato. O honorável Alexander Aksakov, em interessante artigo, fornece o nome dos médiums do Círculo de Allan Kardec, descrevendo-os. Também menciona que a crença na reencarnação era, naquela época, fortemente defendida na França, como se pode ver na obra do senhor Pesani, a pluralidade das existências e outras. Escreve Aksakov. Que a propagação dessa doutrina por Allan Kardec era matéria de forte predileção não resta a menor dúvida. Desde o início, a reencarnação foi apresentada não como objeto de estudo, mas como dogma. Para sustentá-la, Kardec recorria a médiums escreventes, os quais, como bem sabemos, submetem-se facilmente à influência de ideias preconcebidas, e o Espiritismo produziu-as largamente. Por meio de médiums de efeitos físicos, as comunicações não apenas são mais objetivas, mas sempre contrárias à doutrina da reencarnação. Kardec sempre depreciou essa forma de mediunidade sob o pretexto de sua inferioridade moral. Assim, o método experimental é, em seu conjunto, desconhecido do espiritismo. Durante 20 anos, este não fez o mais leve progresso intrínseco e manteve-se totalmente afastado do espiritualismo anglo-americano. Os poucos médiuns franceses de efeitos físicos que desenvolveram suas faculdades, a despeito de Allan Kardec, jamais foram mencionados por ele na Review, restando quase desconhecidos dos espíritas somente porque os espíritos que por eles se comunicavam não defendiam a doutrina da reencarnação. Acrescenta Aksakov que suas observações não dizem respeito à teoria da reencarnação propriamente dita, mas tão somente à sua propagação sob os auspícios do Espiritismo. Comentando o artigo de Aksakov, De Romm trouxe forte argumento a propósito de um dos aspectos da crença na reencarnação ao dizer... Encontrei muitos reencarnacionistas, entre os quais tive o prazer de conhecer ao menos doze que tinham sido Maria Antonieta, seis ou sete que viveram como Mary, rainha da Escócia, uma multidão se dizendo a reencarnação de Luís e outros reis, cerca de vinte que foram Alexandre o Grande. Mas ainda não encontrei pessoa alguma que tivesse sido um modesto John Smith. Peço a quem o encontrar que o guardem como peça de curiosidade. A senhorita Anna Blackwell resume o conteúdo dos principais livros de Kardec nos termos seguintes. O Livro dos Espíritos demonstra a existência e atributos do poder causal e a natureza da relação entre esse poder e o universo, pondo-nos na rota da ação divina. O Livro dos Médiuns descreve os vários métodos de comunicação entre este mundo e o outro. O céu e o inferno sustentam a justiça do governo divino, explica o mal como resultado da ignorância e mostra o processo de iluminação e purificação da humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo comenta os preceitos morais do Cristo com o exame de sua vida e a comparação dos incidentes nesta ocorridos com as atuais manifestações dos Espíritos. A Gênese apresenta a concordância da filosofia espírita com as descobertas da ciência moderna e com o sentido geral dos escritos de Moisés, segundo as explicações dos Espíritos. Essas obras, diz ela, são consideradas pela maioria dos espiritualistas do continente a base da filosofia religiosa do futuro, uma filosofia harmonizada com o avanço das descobertas científicas em todos os ramos do conhecimento humano, trazida a público por espíritos iluminados, sob a direção do próprio Cristo. De modo geral, afigura-se ao autor que, bem sopesadas as provas até aqui reunidas, demonstram que a reencarnação é um fato, mas não necessariamente de caráter universal. Quanto à ignorância dos nossos amigos espíritos sobre um ponto ligado ao seu próprio futuro, tal fato não deve causar estranheza, visto que, se não estamos certos quanto ao nosso, é possível que eles tenham também o mesmo tipo de limitação. Quando nos perguntamos onde estávamos antes de nascer, temos uma resposta conclusiva no sistema do vagaroso processo evolutivo pelas encarnações, com longos períodos intermediários de repouso para o espírito. Se não for assim, não temos resposta alguma. Parece inconcebível, porém, que tenhamos entrado para a eternidade no momento em que nascemos. Existência posterior implica existência anterior. A propósito da natural pergunta, por que então não nos lembramos das existências pregressas, podemos dar a seguinte resposta... Tais lembranças teriam graves complicações à vida presente, além do que essas existências bem podem formar um ciclo que se nos apresenta suficientemente claro apenas quando atingimos seu termo e descortinamos o inteiro rosário de vidas entrelaçadas à nossa individualidade. A convergência de tantas linhas de pensamento teosófico e oriental para a reencarnação e a explicação de que esta fornece a doutrina do karma, que sustenta a injustiça de uma vida única, são pontos em seu favor, como possivelmente serão aquelas lembranças e identificações, por vezes bastante precisas para serem simplesmente confundidas com impressões atávicas. Certas experiências hipnóticas, a mais famosa é a do investigador francês Coronel de Rochas, pareciam um robustecer a ideia da reencarnação, pois o sensitivo, em transe, era levado a situações que sugeriam encarnações passadas. Contudo, as mais remotas destas eram difíceis de ser verificadas, ao passo que as mais próximas se tornavam motivo de suspeição pela possibilidade de interferência dos conhecimentos do próprio médium. Entretanto, não se pode negar que, ante uma determinada tarefa ser concluída ou uma falta exigindo reparação, a possibilidade de retorno à vida física será ansiosamente aguardada pelo espírito interessado. Antes de deixarmos a história do espiritualismo francês, devemos considerar o esplêndido grupo de escritores que o adornam. Além de Allan Kardec, o trabalho de pesquisa científica de Galley, Maxwell, Flamarion e Richer marcaram sua presença como espíritas genuínos Gabriel Delane, Henri Renaud, e Léon Denis, entre outros. O último, em especial, teria sido considerado um grande mestre da prosa francesa, fosse qual fosse o conteúdo de seus escritos. Esta obra, que se atém ao rio principal da história psíquica, dificilmente poderia acompanhar os muitos zigue dos pequenos afluentes que dele derivam, espalhando-se por todas as regiões do globo. Esses afluentes invariavelmente repetem, ou são estreitas variantes, das manifestações psíquicas até agora descritas, sendo possível afirmar-se que o culto católico, em sua mais ampla acepção, sempre se impõe, uma vez que ele existe em todos os países. Assim, da Argentina à Islândia, são obtidos, de um só modo, idênticos resultados provenientes das mesmas causas. Conquanto a narrativa dessas manifestações de menor amplitude reclame por si só um volume inteiro, algumas páginas especiais devem ser dedicadas à Alemanha. Difícil se nos afigura acompanhar a história do movimento organizado nesse país, pois somente em 1865 aí surgiu um jornal espiritualista, o Psique. Pode-se dizer, no entanto, que o movimento espiritualista na Alemanha, mais que em outras terras, seguiu a tradição da especulação mística e da experiência mágica, como fase preparatória para a revelação definitiva. Paracelso, Cornélio Agrippa, Van Helmont e Jacob Bohemi contam-se entre os pioneiros da percepção do espírito fora da matéria embora não se saiba ao certo o ponto a que chegaram em suas experiências. Resultados mais precisos foram alcançados por Mesmer, o qual realizou a maior parte de seu trabalho em Viena, no último quartel do século XVIII. Apesar dos erros de algumas de suas inferências, ele foi quem primeiro colocou diante da mente humana a tese da dissociação entre a alma e o corpo. O Sr. Pui Segur natural de Strasbourg, deu um passo adiante ao descerrar as maravilhas da clara evidência. Jung Stilling e o Dr. Justinus Kerner são outros nomes que sempre deverão estar associados ao desenvolvimento da sabedoria humana ao longo desse caminho nevoento. O anúncio das comunicações dos espíritos foi recebido com um misto de interesse e ceticismo, tendo passado muito tempo até que vozes autorizadas se levantassem em sua defesa. Em verdade, o assunto só ganhou projeção com a histórica visita de Slate em 1877. Em Leipzig, ele conseguiu que seis professores, após investigarem suas apresentações, testemunhassem em favor da autenticidade dos fenômenos. Foram eles Zollner, Fechner e Scheibner, de Leipzig, Weber, de Göttingen, Fichte, de Stuttgart, e Ulrich, de Halle. Os testemunhos desses professores corroborados pelo do principal mágico da Alemanha, Sr. Belaquini, que declarou por escrito ser impossível o emprego de truques nas experiências, produziram considerável efeito sobre a opinião pública, efeito este que se ampliou quando dois russos eminentes... Aksakov, homem de Estado, e o professor Butlerov, da Universidade de São Petersburgo, aderiram à causa. Não parece, entretanto, que o espiritualismo tenha encontrado solo fértil nesse país burocrático e militarista, pois, além de Kaul do Preu, nenhum outro grande nome se encontra associado de modo mais efetivo. Em seu primeiro trabalho como estudioso do misticismo... O barão Caldo Preu, de Munique, não tratou propriamente do espiritualismo, mas das forças latentes do ser humano, dos fenômenos do sonho, do transe e do sono hipnótico. Contudo, em outra obra, intitulada Um Problema para os Mágicos, ele apresenta minucioso e fundamentado relato das etapas que levaram à convicção plena sobre as verdades do espiritualismo. Nesse livro, com quanto admita que cientistas e filósofos talvez não sejam as pessoas mais capacitadas para descobrir fraudes, lembra os leitores que Bosco, Houdin, Belakini e outros mágicos hábeis afirmaram que os médiums por eles investigados não eram impostores. Duprell, como tantos outros, não se satisfez com as experiências alheias. Assim, realizou certo número de sessões com Eglinton, e, mais tarde, com Eusápia-Paladino. Deu especial atenção ao fenômeno de psicografia, escrita nas lousas, a respeito do qual assim se expressou. Uma coisa é certa, a psicografia deve ser considerada de origem transcendental pelas seguintes razões. Primeiro, é inadmissível a hipótese do preparo antecipado das lousas. Segundo, o lugar em que aparece a escrita é inacessível às mãos do médium. Em alguns casos, a lousa dupla fica inteiramente fechada, deixando-se apenas espaço interno para diminuto pedaço de lápis. Terceiro, a escrita é realmente feita na ocasião. Quarto, o médium não está escrevendo. Quinto, a escrita é de fato realizada com um lápis num pedaço de lousa. Sexto, ela é de autoria de um ser inteligente, porque as respostas são exatamente relacionadas com as perguntas. Sétimo, o ser em referência pode ler, escrever, compreender a linguagem dos humanos, expressando-se quase sempre em idioma desconhecido do médium. Oitavo, ele tem forte semelhança com os seres humanos, tanto no que diz respeito à inteligência quanto em relação aos erros que algumas vezes comete. Estes seres, embora invisíveis, pertencem à natureza ou espécie humana, sendo inútil lutar contra esta afirmação. Nono. Quando falam, é na linguagem humana que o fazem. E, quando se lhes pergunta quem são, respondem que são seres que deixaram este mundo. Décimo. Ao se tornarem parcialmente visíveis, em geral apenas as mãos, estas possuem a forma humana. Décimo primeiro. Quando se apresentam completamente visíveis, mostram eles a forma e o semblante humanos. O espiritualismo deve ser investigado pela ciência. Considerar-me-ia um covarde se não expressasse abertamente minhas convicções. Dupreu chama atenção para o fato de que suas conclusões não se fundamentam em resultados obtidos por médiuns profissionais. Desconhecer três médiuns não profissionais em cujas presenças a escrita direta não apenas se realiza na parte interna de lousas duplas, mas em lugares inacessíveis. Nessas circunstâncias, afirma secamente, a pergunta médium ou mágico levanta, em meu ponto de vista, muito mais poeira do que deve. Eis uma observação que alguns pesquisadores de psiquismo deveriam guardar de cor. Vale ser mencionada a declaração de Dupréu de que as mensagens eram tolas e triviais, sendo inúteis às suas experiências. Ao mesmo tempo, afirma não ter encontrado nelas qualquer traço de inteligência sobre-humana. Naturalmente, alguém que se pronuncie dessa forma deve determinar antes como se pode identificar uma inteligência sobre-humana e até que ponto ela seria compreendida por nosso cérebro. Falando sobre materializações, assim se expressa do préu. Quando as figuras se tornam completamente visíveis na sala em obscuridade, elas se apresentam com a forma e o semblante humanos. É muito fácil dizer-se, nesse caso, que o próprio médium se apresenta sob disfarce. Contudo, quando este fala do lugar onde está sentado, no meio da corrente formada pelo grupo, quando os assistentes que o ladeiam declaram que seguram suas mãos, e, ao mesmo tempo, de pé junto a mim, a figura materializada, quando ainda esta ilumina o próprio rosto com a lâmpada de vapor de mercúrio que se encontra sobre a mesa, note-se que a incidência da luz por movimentos rápidos não é obstáculo às materializações, de tal modo que posso vê-la distintamente, então o conjunto de provas me convence da existência de um ser transcendental operando o fenômeno, ainda que todas as conclusões que me vieram durante 20 anos de trabalho e estudo fossem lançadas por terra. Isso, entretanto, não se dá porque minhas opiniões, expostas na filosofia do misticismo, se encontram plenamente confirmadas por tais experiências. Dessa forma, vejo pouco fundamento para afirmar que estes fatos não são objetivos. E acrescenta, Tenho agora experiência empírica da existência desses seres transcendentes, da qual estou convencido tanto pela evidência de meus sentidos de vista, audição e tato, quanto por suas comunicações inteligentes. Assim, tendo formado meu convencimento por duas formas distintas de observação, deveria mesmo ser abandonado pelos deuses se não reconhecesse o fato da imortalidade, ou, melhor dizendo, uma vez que ainda não há provas da imortalidade propriamente dita, o fato da continuidade da existência do ser humano após a morte. Caldo Preu morreu em 1899. Seu trabalho foi, talvez, a maior contribuição da Alemanha para o assunto. Por outro lado, surgiu nesse país um temível oponente, na pessoa de Eduard von Hartmann, autor de A Filosofia do Inconsciente e da brochura intitulada Espiritismo, escrita em 1855. Comentando o trabalho de Hartmann, escreve C. C. Massey, Agora, pela primeira vez, um homem de posição intelectual elevada se nos defronta como adversário. Deu-se ele ao esforço de estudar os fatos, se não inteiramente, ao menos numa extensão que, indiscutivelmente, o qualifica para o exame crítico. Conquanto não se tenha rendido a pujança das provas, chegou à conclusão de que existem no organismo humano, suficientemente confirmados por testemunhos históricos e contemporâneos, mais poderes e faculdades do que os admitidos pela ciência exata, o que o levou a insistir na realização de pesquisas por comissões nomeadas e pagas pelo Estado. Usa de toda a sua autoridade de filósofo e cientista para repudiar a tese de que os fenômenos são a priori inacreditáveis ou contrários às leis da natureza. Mostra a relevância das denúncias e contesta veementemente a tola equiparação entre médiuns e mágicos. Embora se utilize da psicologia do sonambulismo para explicar os fenômenos, excluindo completamente a intervenção dos Espíritos, essa explicação, por outro lado, fornece ao público informações importantes para a proteção dos médiums. Messi afirma ainda que, do ponto de vista da filosofia de von Hartmann, a ação dos Espíritos é inadmissível e a imortalidade individual uma ilusão. O debate sobre a filosofia psicológica está agora entre sua escola e a de Dupreu e Helen Bach. Alexander Aksakov replica Von Hartmann em sua revista mensal Psychiske Studien, dizendo que Hartmann não tinha experiência prática, fosse qual fosse, que concedeu insuficiente atenção aos fenômenos que não se ajustavam à sua explicação e que havia muitos fenômenos completamente desconhecidos por ele. Hartmann, por exemplo, não acreditava na objetividade dos fenômenos de materialização. Com habilidade, Aksakov descreve minuciosamente uma série de casos que, decididamente, se opõem às conclusões de Hartmann. Refere-se ainda ao espiritualista barão Lazar Hellenbach como o primeiro investigador filosófico dos fenômenos na Alemanha, e afirma... Quando Zollner aceitou a realidade dos fenômenos mediúnicos, o fato produziu enorme sensação na Alemanha. Sob muitos aspectos, ao que parece, von Hartmann escreveu com um imperfeito conhecimento do assunto. A Alemanha não produziu grandes médiums, a não ser que Frau Anna Hoth seja assim considerada. É possível ter essa mulher recorrido à trapaça quando as faculdades psíquicas lhe faltavam, mas que elas possuía em alto grau, isso é claramente mostrado nas provas do processo contra ela instaurado em 1902 por supostas fraudes. Essa médium, presa durante 12 meses e 3 semanas antes de ser levada ao tribunal, foi sentenciada a 18 meses de prisão e multa de 500 marcos. No processo, muitas pessoas de posição testemunharam a seu favor, entre as quais estavam Herr Stoker, antigo capelão da corte, e o juiz Sulzers, presidente da Suprema Corte de Apelação de Zurich. Sob juramento, o juiz declarou que Frau Roth o havia posto em comunicação com os espíritos de sua mulher e de seu pai, e que estes lhe disseram coisas que a médium não poderia inventar, porque se referiam a assuntos desconhecidos de qualquer mortal. Também declarou que flores da mais rara espécie foram introduzidas numa sala inundada de luz. Seu depoimento provocou sensação. Restou claro que o processo estava previamente decidido. Foi uma repetição da conduta do magistrado Flowers no caso de Slade. O representante alemão da lei começou assim seu discurso. Esta corte não se permite criticar a teoria espiritista levando em conta que a ciência, pela maioria dos homens de cultura, declara que as manifestações sobrenaturais são impossíveis. Diante disso, nenhuma prova teria valor. Nos últimos anos, dois homens sobressaíram-se em relação ao assunto de que tratamos. Um deles é o Dr. Schrenk-Notzen, de Munique, a cujo excelente trabalho de laboratório nos referimos no capítulo sobre o ectoplasma. O outro é o famoso Dr. Hans Drich, professor de filosofia da Universidade de Leipzig. Este último declarou recentemente que a realidade dos fenômenos só é posta em dúvida pelo incorrigível dogmatismo. Essa declaração, feita durante uma conferência na Universidade de Londres em 1924, foi posteriormente publicada no The Quest. Em sequência, afirma... Esses fenômenos têm enfrentado, contudo, árdua luta para serem reconhecidos, sendo a principal razão desse extenuante combate o fato de eles não se submeterem à psicologia ortodoxa e à ciência natural, tais como eram entendidas até o fim do século passado. O professor Drisch chama atenção para as radicais alterações sofridas pela ciência natural e pela psicologia a partir do início do presente século mostrando como os fenômenos psíquicos estão ligados às ciências da natureza ditas normais. Observa ele que, se estas últimas não quiserem reconhecer sua relação com aqueles, isso não fará diferença alguma para a realidade dos fenômenos psíquicos. Demonstra ainda, por meio de várias ilustrações biológicas, como a teoria mecanicista ruiu e expõe sua teoria vitalista, para estabelecer contato mais íntimo entre os fenômenos da biologia normal e os fenômenos físicos no campo da pesquisa psíquica. Sob determinados pontos, a Itália se destacou, em relação aos demais estados europeus, no tratamento do espiritualismo, e isso apesar da constante oposição da Igreja Católica Romana a qual, em evidente demonstração de contrassenso, assinala como demoníaco justamente aquilo que considera marca especial de santidade quando ocorre dentro de seus muros. O Acta Sanctorum é uma longa crônica de fenômenos psíquicos de levitação, transporte, profecia e todos os outros sinais de faculdades mediúnicas. A Igreja, entretanto, sempre perseguiu o espiritualismo. Poderosa como é, descobrirá, no devido tempo, ter encontrado algo mais forte que ela. Dentre os italianos da atualidade destacam-se o grande Mazzini, espiritualista do tempo em que o espiritualismo estava em seus primórdios, e seu companheiro Garibaldi, presidente de uma sociedade psíquica. Em carta dirigida a um amigo em 1849, Mazine delineia seu sistema filosófico-religioso, que, curiosamente, antecede a visão espiritualista mais recente. Substitui o inferno eterno por um purgatório temporário, que considera um laço de união entre este mundo e o outro. Apresenta uma hierarquia dos seres espirituais e antevê o progresso contínuo rumo à suprema perfeição. A Itália tem sido muito rica de médiuns, mas ainda mais afortunada por seus cientistas, que se revelaram suficientemente sábios para seguirem os fatos aonde estes os conduzissem. Entre esses numerosos investigadores, convictos todos eles da realidade dos fenômenos psíquicos, conquanto não se possam dizer que todos aceitassem a visão espiritualista, contam-se nomes como Hermacoura, Schiaparelli, Lombroso, Bozzano, Morselli, Chiaia, Pictet, Foa, Porro, Brofério, Botase, além de muitos outros. Tiveram eles a vantagem de encontrar uma admirável sensitiva, Eusapia paladino, a qual já nos referimos mas houve uma sucessão de excelentes médiuns, entre os quais se incluem nomes como Politi, Carancini, Zucarini, Lúcia Sordi e, especialmente, Linda Gazeira. Entretanto, aqui como a Lures, o primeiro impulso foi dado pelos países de língua inglesa. A visita de Dederone a Florença, em 1885, e a subsequente da Sra. Guppi, em 1868, prepararam a leira. Senhor Damiani, o primeiro desses grandes investigadores, foi o responsável pela descoberta das faculdades da Sra. Paladino, em 1872. O manto de Damiani envolveu o Dr. G. B. Ermacoura, fundador e coeditor, juntamente com o Dr. Finzi, da Revista de Estude Psíquica. Ermacora faleceu em Rovigo, aos 40 anos, pelas mãos de um homicida, o que foi uma grande perda para a causa. Sua adesão ao espiritualismo e seu entusiasmo atraíram para o movimento outros nomes do mesmo porte. Em seu necrológio, escreve Porro. Lombroso encontrou-se em Milão com três jovens físicos inteiramente isentos de preconceito. Eram eles Hermacora, Finzi e Guerosa. Esteve também com dois profundos pensadores, os quais já haviam esgotado o lado filosófico da questão, o germânico Dupreu e o russo Aksakov, com outro filósofo de mente aguçada e de vasto saber, Brofério, e, finalmente, com o grande astrônomo Schiaparelli e o fisiologista Richer. E acrescenta, Seria difícil reunir um grupo de homens cultos que oferecesse melhores condições de seriedade, de competência diversificada, de habilidade técnica na experimentação, de sagacidade e também de prudência para chegar às próprias conclusões. Em continuação, diz o necrologista. Enquanto o brofério em sua importante obra Pelo Espiritismo, Milão, 1892, demolia um por um os argumentos dos opositores, reunindo, coordenando e classificando com incomparável habilidade dialética as provas em favor de sua tese, Hermacora aplicava em seu trabalho todos os recursos da mente robusta, treinada no emprego do método experimental. Ele sentiu tanto prazer nesse estudo novo e fértil, que abandonou inteiramente as pesquisas sobre eletricidade, as quais já o haviam colocado como sucessor de Faraday e Maxwell. O Dr. Hércules Chiaia, falecido em 1905, era também devotado trabalhador e propagandista. Entre os muitos europeus eminentes que a ele devem seus primeiros conhecimentos dos fenômenos físicos, citam-se Lombroso, o professor Bianchi, da Universidade de Nápoles, Schiaparelli, Flournoy, o professor Porro, da Universidade de Gênova e o coronel de Rochas. Escrevendo sobre ele, afirma Lombroso. Tendes razão em venerar profundamente a memória de Hércules Chiaia, num país onde se recebe com tanto horror tudo que é novo, é preciso ter grande coragem e nobreza de alma para tornar-se apóstolo de uma teoria marcada pelo ridículo e fazê-lo com aquela tenacidade e aquela energia que sempre caracterizaram Chiaia. É a ele que muitos, inclusive eu, devem o privilégio de vislumbrar o novo mundo aberto à investigação psíquica, e isto pelo único meio capaz de convencer homens de cultura, a observação direta. Sardou, Richer e Morcelli também renderam tributo ao trabalho de Chiaia. Chiaia realizou importante tarefa a orientar o eminente psiquiatra Lombroso na investigação do assunto. Depois de sua primeira experiência com Eusápia Paladino, em março de 1891, Escreve Lombroso. Sinto muita vergonha e pesar por ter me oposto com tanta tenacidade à possibilidade dos chamados fatos espíritas. Inicialmente apenas aceitou os fatos, mas ainda se opunha à teoria a eles associada. Entretanto, ainda que parcial, sua aceitação causou intensa repercussão na Itália e no mundo. Aksakov escreveu ao Dr. Chiaia Glória ao Sr. Lombroso por suas nobres palavras. Glória a você por sua dedicação. Lombroso fornece bom exemplo de conversão de um declarado materialista depois de longo e cuidadoso exame dos fatos. Em 1900, ele escreveu ao professor Falcomer o seguinte, Sinto-me como um pequeno seixo perdido na praia, mas a cada maré mais me aproximo do mar. Ao final, como sabemos, convenceu-se plenamente, tornando-se autêntico espiritualista. Publicou uma obra que teve grande repercussão, Morte. E depois? Ernesto Bozano, nascido em Gênova no ano de 1862, dedicou-se durante 30 anos à pesquisa psíquica, reunindo suas conclusões de 30 extensas monografias. Será sempre lembrado por sua crítica incisiva às referências desdenhosas do Sr. Podmore ao Sr. Stanton Moses, crítica esta que teve por título Uma defesa de William Stanton Moses. Bozano, juntamente com os professores Morcelli e Porro, realizou longa série de experiências com Eusapia Paladino. Após análise dos fenômenos subjetivos e objetivos, foi levado, por necessidade lógica, a aderir plenamente à hipótese espírita. Enrico Morcelli, professor de psiquiatria em Gênova, foi, por muitos anos, como ele mesmo diz, completamente cético no tocante à realidade objetiva dos fenômenos psíquicos. De 1901 em diante, realizou 30 sessões com Eusápia Paladino, tornando-se inteiramente convencido dos fatos, ainda que não o fosse da teoria espírita publicou suas observações em um livro que o professor Richer descreve como Um Modelo de Erudição, Psicologia e Espiritismo, em dois volumes. Turim, 1908 Em análise bastante generosa do livro, Lombroso refere-se ao ceticismo do autor em relação a certos fenômenos observados. Sim, Morselli repete o mesmo erro de Flournoy em relação à Senhorita Smith, o de torturar-se ingenuamente, buscando considerar inverídicos e sem credibilidade fatos por ele observados e que realmente aconteceram. Por exemplo, nos primeiros dias posteriores à aparição de sua própria mãe, declarou-me ele tê-la visto, comunicando-se com ela por meio de gestos. Nessa ocasião, sua mãe apontou quase com amargura para seus óculos e sua cabeça parcialmente calva, fazendo-o lembrar-se de como o havia deixado ainda belo e arrojado o rapaz. Quando Morcelli pediu à mãe uma prova de identidade, ela tocou-lhe a testa com a mão, procurando uma verruga, mas, por ter ela tocado primeiramente o lado direito e depois o esquerdo, onde a verruga realmente se encontrava, Morcelli não aceitou o fato como prova da presença de sua mãe. Lombroso, mais experiente, falou-lhe a respeito da inabilidade dos espíritos quando usam um instrumento mediúnico pela primeira vez. A verdade é que Morcelli tinha, por estranho que pareça, extrema repugnância à aparição da mãe por meio de um médium. Lombroso não conseguia entender tal sentimento. Confesso que não compartilho desse modo de sentir. Ao contrário, quando revi minha mãe, senti a mais agradável emoção de minha vida, um prazer que se aproximou do êxtase e que não despertou em mim ressentimento algum em relação a médium, mas gratidão por quem lançou minha mãe de novo em meus braços após tantos anos. Esse grande acontecimento fez-me esquecer não uma, mas muitas vezes, a humilde posição de Eusápia, que tinha feito por mim, ainda que de modo automático, o que nem o mais inteligente ou poderoso mortal teria podido fazer. A posição de Morcelli no que respeita à pesquisa psíquica muito se assemelha à do professor Richer e, Juntamente com este último distinto cientista, tem sido ele instrumento poderoso para dar à opinião pública visão mais esclarecida sobre o assunto. Morcelli fala veementemente sobre a omissão da ciência, ao escrever, em 1907, o seguinte. Discute-se a questão do espiritismo há mais de 50 anos, e, embora hoje não se possa prever quando será ela decidida, todos nós concordamos em lhe assinalar grande importância entre as questões que o século XIX legou ao nosso, reconhecendo no Espiritismo uma forte corrente ou tendência do pensamento contemporâneo. Se, por muitos anos, a ciência acadêmica depreciou o conjunto de fatos que, pelo bem ou pelo mal, correto ou erroneamente, o Espiritismo absorveu e assimilou para formar os elementos de seu sistema doutrinário, tanto pior para ela. E pior ainda para os cientistas que permaneceram surdos e cegos diante de todas as afirmações, não de sectários crédulos, mas de sérios e valiosos pesquisadores como Crookes, Lodge e Richer. Não me envergonho de dizer que eu mesmo, na medida de minhas modestas possibilidades, contribuí para esse obstinado ceticismo, até o dia em que fui capaz de romper as correntes das próprias prevenções, que me cerceavam o raciocínio. É de notar-se que, em sua maioria, os professores italianos, mesmo quando aceitavam os fatos psíquicos, se abstinham de acompanhar as conclusões daqueles que eles chamam de espiritistas. Dever me torna isso claro. É muito importante chamar atenção para o fato de que a revivência do interesse do público italiano por essas questões não teria ocorrido tão facilmente se os cientistas que proclamaram a autenticidade objetiva dos fenômenos mediúnicos não tivessem tido cuidado de acrescentar que o reconhecimento dos fatos não implicava de modo algum a aceitação da hipótese espírita.